Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Espírito Enche Minha Vida Mais ao Único, né? Que a Gabriela Rocha acabou de lançar, tá bom? Tá em dó maior Tá até tranquilo aí Pra você que é iniciante aí Se der uma esforçadinha Consegue tocar, beleza? O timbre que eu tô usando aqui É um piano da Nord, tá? Royal 3D Com uma configuração que eu fiz aqui na livraria Classic Pianos, tá bom? Depois se você quiser saber mais sobre essa livraria para contact link na descrição aí, beleza? Aí você vai poder ter mais informações, tá? Bom, não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho aí para receber as notificações e o principal, se inscrever no canal, beleza? Vamos pra música então? A introdução são quatro acordes Fá maior Sol maior Mi menor e lá menor. Tá? Duas vezes, a segunda termina diferente. A segunda é fá, sol, mi menor e fá maior de novo, tá? Então, eu vou repetir aqui, eu vou falando os acordes, depois eu vou mostrar aqui a mão direita aqui na introdução. Vamos lá, a introdução vai ficar em cima disso, ó. Fá, sol, Mi menor, Lá menor, aí depois vem Fá maior, Sol maior, Mi menor, e termina no Fá maior, ok? Aí ele vai fazer um piano aqui, nessa oitava, tá? Ok? Vai ficar aqui, ó. Você pode fazer ou aqui... Tá? Ou aqui. Ou aqui. Tanto faz, você que escolhe, tá? Vai ser isso aqui, ó. Beleza? Vamos pegar, então? Vamos lá. Sobre o Fá, aqui você vai fazer, ó. É a mesma frase até o fim, tá? É isso aqui, ó. Tá, ó. Beleza? Repetidas vezes, ó. Então, sobre o Fá. Beleza? Devagarzinho, ó. Ok. Ok. Vem pro Sol, vai pro Mi menor, vai pro Lá menor, Fá de novo, Sol, Mi menor. Pra terminar vai fazer aqui, ó. Para, para, tá vendo? Ok. Então, última vez devagar. termina aqui ok e aí agora é vou passar os acordes tá porque é uma parada mais cama é muito importante usar piano com pede para tocar o arranjo tá então assim, vocês não esquece disso tá bom é, vamos lá começa aqui ó espírito enche a minha vida eu vou tentar cantar, a voz ainda não voltou totalmente, mas eu vou tentar. Tá? Então vai ser Dó maior, Fá maior, Sol maior, tá? Ela canta essa parte duas vezes, fica aqui, ó. Espírito, enche a minha vida, beleza? Aí, novamente, Espírito. Enche a minha vida Beleza? Por que, que é importante o piano e pede? Porque é uma parada mais cama, né? Entendeu? Mais de segurar mesmo, tá? Então assim, você não vai encher de dedilhado Porque o arranjo que foi feito é um arranjo mais suave, tá bom? Então vamos lá Tocou essa parte do Espírito Enche Minha Vida aqui Que é Dó, Fá Sol Vai vir a outra parte Enche-me do, do Teu Poder, né? Vai ser aqui, ó, Lá menor Enche me com teu poder Sol maior Depois Fá maior Pois de ti Mi é, Dó com Mi Eu quero ser Beleza? Ré menor Espírito Sol Enche o meu ser Dó tá E aí tem um negocinho que ele faz aqui então, vou passar de novo, ó. Vou, ou melhor, vou cantar e, e você vai vendo os acordes. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Aí ele termina e faz isso aqui. ó. Ele faz exatamente assim como eu fiz, tá? Para aqueles que tem um pouco mais de agilidade, dá pra fazer. Tá? Ok? É, vai vir agora a outra parte. A outra parte vai ser. É, Fá. As minhas mãos. Né, Sol. Eu quero. Aí vai vir. Dó. Sol com Si, Lá menor, Sol, cai no Fá, e em louvor, Sol, Te Adorar, Lá menor. Beleza? Vou tocar essa parte aqui, vamos lá? As minhas mãos eu quero Pra continuação, Fá. Meu coração, Sol. Eu quero. Vai vir Dó. Sol com Si. Lá menor. Segura o Lá menor. Não vai pro Sol, tá? Isso aqui é diferente da primeira. Depois, Ré menor. Sol. E Dó. Beleza? Depois repete. Vou fazer as duas partes juntas. As minhas mãos Depois repete, tá? Quando termina a segunda vez Que repete Faz diante do teu altar Aí ele faz um, um crescendo, né? Faz Beleza? E aí cai no Lá menor, tá? Já cai suave de novo coroa Então, Lá menor Sol, Fá, Dó. Então vai ficar. Coroamos. Sem voz nenhuma, tô, ó. A ti, ó Rei Jesus. Então vou passar isso aqui para vocês, ó. Coroamos. Né, lá menor, Sol, Fá, Dó. E aí entra um Mi maior aqui, Tá? Então, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Tá vendo? Coroamos. Aí de novo, né? É, Lá menor. Sol. A ti, ó Rei Jesus. Cai no Dó. Ok. Aí agora vai vir Fá maior. Adoramos o teu nome, isso aqui vai ser um sol com baixo em fá tá, então ó adoramos o teu nome beleza então, fá sol com baixo em fá mi maior aí agora aqui vai complicar um pouco pra você que é iniciante, tá, mas treinando dá pra pegar, faz aqui ó Adoramos o teu nome Nos rendemos Nos rendemos aos teus pés Beleza? Vamos repetir isso aqui bem devagar Vamos lá Adoramos o teu nome Nos rendemos Ó Fez o Mi maior aqui, isso aqui é um Ré com Fá sustenido, tá? Mi com sustenido. E aí cai no Lá menor aqui, tá? William, por que, que tem que ser desse jeito? Para o som ficar pelo menos parecido com o que está na música, tá? Vou fazer de novo, ó. Adoramos o teu nome. Ok. Cai no Mi maior, nos rendemos, ó. Aos Teus Pés tá? Então, ó Nos rendemos Aí, ó Ré com Fá sustenido Você pode fazer assim, tá? Ou assim, ou assim Porque a intenção é só a parte melódica Aos Teus Pés Cai no Lá menor Aqui é melhor, né? Então, ó Nos rendemos Aos Teus Pés, beleza, e agora vai cair no ré com fá sustenido. Vai fazer isso aqui, ó. Tá, ó, de novo. Tá? Vou tocar essa parte. Adoramos, chover a letra. Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos teus pés. E vem Fá, consagramos, todo o nosso Sol, Ser, A-Ti, Lá menor e Ré, Fá, Steninho, tá até aqui. Eu vou tocar é, do Adoramos o Teu Nome até essa parte do Consagramos. Ó. Adoramos o Teu Nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ti Beleza? Aí agora vai ser o seguinte: ao invés de cair no Fá, vai cair no Ré menor. Vai fazer: consagramos todo o nosso Sol, Sol sustenido diminuto, Lá menor, Ré com Fá sustenido. Tá? Então vai ficar: consagramos. Todo nosso Ser a ti Beleza? Ou aqui ou aqui, né? tá Então, essa, essa segunda É aqui, então, né? Sol, Ré menor, né? Que Sol, né? Sol, Sol sustenido diminuto Vou fazer bem devagarzinho, ó Ré menor Sol Sol sustenido diminuto Lá menor, Ré com Fá sustenido. Agora vai vir a última, tá? Ré menor, consagramos todo nosso Sol, Ser, A, Ti. Agora vai vir o final. O final é o quê? Fá, Sol, Mi menor. Só isso. Aí vai ficar... Aí ela vai fazer aqui, vai cantar, fazer umas firulas. E aí você pode acabar no acorde de Fá maior. Beleza? Não necessariamente uma música tem que terminar no acorde da tonalidade. Tá? Então fica a dica aí para você que está estudando, tá bom? Então a gente tem essa situação de acabar na subdominante. Por tá? um exemplo, essa música aqui, acho que Lugar Secreto também acontece isso. Tem um monte de música que acaba na subdominante, tá? Mas o que vale são os acordes da tonalidade, tá bom? Bom, se você quiser aprender mais sobre isso, né? É, sobre harmonia, técnicas para teclado, piano, entendeu? Entra lá no curso de teclado online, o link tá aí na descrição, tá bom? Nesse link do curso que eu coloquei, também tem o um link para baixar ali o um material gratuito, é só você entrar lá e você vai ver, tá bom? É isso aí pessoal, lembrem que a cifra está na descrição do vídeo, tá bom? Só clique lá embaixo lá que você vai encontrar a cifra dessa música, tá? Até o nosso próximo tutorial, espero vocês aqui no YouTube e lá no curso de teclado online. Tchau!